Já parou para pensar que você pode ter um amigo que sofre ou sente depressão e você nem faz ideia? Então senta aqui pra gente conversar. Para quem não sabe, a OMS é a Organização Mundial de Saúde e ela diz que mais de 11 milhões de brasileiros sofrem com depressão atualmente. A depressão é uma doença que pode ser demonstrada por diversos sintomas, tipo uma tristeza profunda, uma dificuldade de cumprir com tarefas que podem ser tidas como comuns ou cotidianas, tipo até levantar da cama ou conseguir um emprego ou estudar. Ela diz um vazio muito profundo que a pessoa pode estar sentindo e qualquer pessoa pode sofrer depressão, porque é uma doença e qualquer pessoa pode se ver é, vulnerável a essa doença. Ou seja, qualquer pessoa pode sofrer de depressão, até aquela pessoa que você vê no seu Instagram super feliz, com aquele relacionamento maravilhoso, com aquelas viagens super ricas, incríveis, até uma Kardashian pode sofrer de depressão. Então não adianta comparar a depressão de um coleguinha com a de outro, porque vai ser é completamente diferente, as causas são diferentes, o tratamento vai ser completamente diferente. Muitas pessoas vão procurar o psicólogo para o tratamento de depressão, já querendo saber qual vai ser o prazo, quando elas vão poder sair, ter alta e ficar bem maravilhosas, felizes sorridente de novo. Isso não é muito correto, porque o que é válido no processo de psicoterapia é justamente o processo e não o prazo que você vai levar alto, entende? procurando uma resposta de como você pode ajudar o seu amigo que deu impressão, aqui vai algumas dicas. A primeira coisa que você tem que fazer é ter empatia. Você pode se ver bem cansado de insistir e tentar tentar milhões de vezes de fazer ele querer sair de casa ou assistir alguma coisa mais interessante ou conversar com você sobre outros assuntos, sendo que aquela pessoa está só focada naquele sofrimento. Você tem que saber que aquela pessoa está passando por um sofrimento e não menosprezar esse sofrimento de forma alguma. Porque aquilo importa para aquela pessoa. Outra coisa muito importante é a paciência. A gente precisa ter paciência para lidar com aquela pessoa que tá sofrendo muito. E você precisa entender que essa pessoa, ela não tá ali porque ela quer estar. Ela precisa de ajuda para poder sair daquela situação, porque se é difícil para você ajudar, imagina para ela que tá passando por aquilo. E finalmente, não desista. Tudo que você faz, por mais que você ache que seja pouco, é muito para aquela pessoa e pode fazer uma grande mudança na vida dela em algum momento. Agora, se você veio até aqui procurando ajuda para sua atual situação, se você está se sentindo um pouco melancólico, um pouco triste, mais triste do que eu comum ultimamente, a gente também pode te ajudar. Procura se autoconhecer e se auto perceber em pequenos detalhes, em comportamentos diários que você tem. E a partir disso, procure ajuda também, ajuda no centro espírita, ajuda psicológica, ajuda médica, porque é muito importante que você se cuide. É importante a gente falar isso porque muitas pessoas acham que psicólogo é só pra doido e não é, psicólogo é pra qualquer pessoa. E também porque muitas pessoas que sofrem de depressão ou que têm sintomas de depressão recorrem a automedicação e isso não é legal, é muito perigoso. E é importante a gente ter consulta com outros médicos, com outras pessoas, investigar um pouco mais qual é o nosso quadro pra gente poder se medicar de uma forma muito mais cuidadosa e menos problemática. Nesse sentido, a autopercepção é muito importante porque ela faz a gente ser mais sensível às coisas que a gente tem sentido e pensado nos últimos tempos. E a gente que é espírita sabe que esses sentimentos e pensamentos podem ser influenciados por espíritos encarnados e desencarnados. Mas, gente, nem sempre a depressão é causada por alguma obsessão ou algum fator espiritual. Ela tem várias outras causas que às vezes a gente nem se dá conta. O espiritismo ajuda a gente a lidar com alguns sintomas da depressão, tipo a tristeza, com algumas dicas, tipo trabalhar no bem, é, ouvir palestra na casa espírita. Aumentar nossa vibração por meio de algumas preces, é, ouvir músicas espíritas, matrizes. É, e comprar blusas de desobras, sair andando com blusas de desobras. Aí você me pergunta, Vanessa, por que, que você tá falando isso de obsessão e depressão? O que, que uma coisa tem a ver com a outra? É porque aqui dentro do movimento espírita, muitas pessoas costumam associar a obsessão com a depressão. E às vezes tem a ver, às vezes não. É importante que a gente não vincule a um julgamento prévio do, de qual seja a causa da depressão daquela pessoa, porque a gente não sabe. Só aquela pessoa vai saber e com um devido tratamento psicológico, acompanhamento, até dentro da casa espírita, ela pode investigar isso. Não cabe a gente julgar e nem investigar a vida de outra pessoa. Ok. Apesar de todas essas dicas que o espiritismo dá pra gente, nem sempre elas vão ser utilizadas totalmente por nós. Porque às vezes a gente não tem condição de fazer tudo. Então o importante é que você faça aquilo que está dentro do seu alcance. Se você tem depressão, se você tem um amigo que tem depressão, faça aquilo que você dá conta de fazer. Pessoal, pra resumir esse vídeo de hoje, se você tem depressão, não se culpe. A depressão é uma doença, ela está com você, mas ela não é você e ela não tem você você pode fazer alguma coisa e você pode se abrir com outras pessoas, procurar pessoas com quem você tem contato, que você confia dentro da casa espírita, dentro da sua escola, dentro da sua família, para falar sobre a dor que você está sentindo. E ela é importante, não desconsidere a sua dor, porque ela diz muito do que você passou na sua vida e do que você está passando agora. Então se ela te machuca, ela importa. Se você veio até esse vídeo procurando uma ajuda para auxiliar uma pessoa que tem depressão, que você conhece e que você se importa, não se cobre tanto. Você não precisa estar disponível para essa pessoa 24 horas por dia você não é a única pessoa que ela vai ter no mundo. É importante que você saiba dividir a responsabilidade emocional sobre essa pessoa com outras pessoas e entender quando você dá conta e quando você não dá conta. Porque muitas vezes a gente não dá conta de ajudar outra pessoa e a gente acaba se prejudicando por conta disso. Por fim, a gente espera que esse vídeo tenha trazido alguma luz pra você, independente de qual seja que você estava procurando. E se você se sente sozinho, saiba que você não está. Nós do IE nos importamos com você. Yeah! Ou seja, qualquer pessoa pode sofrer de depressão, até aquela pessoa no seu Instagram que tá lá em Bali viajando, tirando aquelas mil fotos maravilhosas naqueles <tos> lugares. Incrível. <risos> <Tô adorando. risos> Inveja, amigos. Fica pro outro vídeo. Gostei. Ah! Calma. <risos> Ele tá meio sensível. O então. vai amar esse vídeo. <risos>